E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre a tão comentada Buy Box no Mercado Livre. Você já sabe como é que vai ser? Então fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, antes da gente falar sobre a Buybox, né, eu quero, quero lembrar você, se você não tá inscrito no nosso canal, se esse botão aqui embaixo, ele tá cinzinha, meu, ele tem que tá, ele não, ele tem que tá cinzinha, se ele tá vermelhinho, você não se inscreveu. Então dá um cliquezinho ali, ativa o sininho e deixa o seu like aí no final pra gente entender também e perceber se você tá gostando do conteúdo, Tá? Quando a gente fala de Buy Box do Mercado Livre, o primeiro adendo que eu tenho que falar para você. Faz muito tempo que eu tenho essa informação, mas eu estou segurando ao máximo. Por quê? Porque ainda está em teste A-B, tá certo? Ainda não está disponível para todo mundo. Então, o que eu vou falar aqui é o teste que está sendo feito agora e aí eu vou também depois passar uma surpresinha no final para você sobre isso, tá certo? Mas vamos lá. A ideia é que... O primeiro item da busca seja um item composto por Buy Box, tá? Então, quando você entrar, ele vai ter as opções vendido e entregue por um vendedor. Se não tiver, vai aparecer o outro vendedor, tá certo? Você vai ter dentro dessa, dessa Buy Box ali uma configuração diferente para mostrar as variações e até mesmo as descrições, tá certo? Então... Vou colocar algumas opções aqui, vou, o Betinho vai inserir para você aqui na sequência. Então, Beto, como é que vai ficar a variação? Aí depois a segunda imagem da descrição, a terceira imagem vai ter uma tabela comparativa, tá certo? Com outros modelos similares ao modelo que, foi, que, que está sendo visto. O que eu já vi variar dentro disso que eu acredito que é o teste AB, tá certo? Eu já vi modelos onde tinham três itens na tabela lá embaixo, já vi modelos onde tinham quatro itens, já vi modelo onde tinham só dois itens, então eu acredito que eles estão testando isso. O que não ficou muito claro ainda é se o tráfego da ID, por exemplo, se o Google Shopping que o Mercado Livre faz vai ser só para esse item da Buy Box, ou se vai continuar sendo para todos, mas o que já ficou muito claro é que o Mercado Livre não terá, tá certo? Ele não terá, uma Buy Box, como é a da B2W, tá? onde só os itens com Buy Box, por exemplo, aparecerão. E sim, o primeiro item será um item de Buy Box. Outra regra que eles estão testando né, também, se, a, pelo, pela primeira definição, isso será para todos. Então, todo mundo vai poder eleger itens a Buy Box. Tá? Agora, se esse match vai ser por EAN, se você vai pegar o link de um item que é Buy Box e vai colocar aparentemente vai ser um filtro aonde vai aparecer itens elegíveis à Buy Box e você vai poder eleger um item para essa Buy Box. Aí você, você pode me perguntar, mas e aí, o que, que você vai fazer? Se tudo continuar como está, tanto eu quanto os meus alunos mentorados que eu vou indicar, vai ser que ele tenha realmente um item junto com a Buy Box, ele entre para valer na Buy Box, mas que ele tenha outros anúncios como a gente já tem tá certo? Fora da Buy Box, ok? Então, não tem desespero nesse exato momento ainda, tá? Muita gente falando muita coisa e, na verdade, nem o Mercado Livre definiu ainda como que isso vai ficar. Eu fiz questão de gravar esse vídeo para que você pudesse, é, no primeiro momento, se acalmar e, no segundo momento, entender e usar a cabeça. Tem hora que a gente escuta coisas... Existem pessoas que preferem falar meu asneira ou falar mal do Marketplace, porque isso dá mais audiência né, do que você trazer uma informação realmente. Então, pensa comigo, se eu tenho que entregar volume de venda para as lojas oficiais, é a posição que o mercado Livre está hoje, certo? Ele tem que entregar volume de venda para os caras muito grandes, assim como ele entrega volume de venda para a gente também, beleza? Mais para eles. Mas se eu tenho que fazer isso, se eu fizer uma Buy Box, onde eu tenho 10 lojas oficiais dentro da mesma Buy Box, como que eu garanto o quanto que cada um vai vender? Então, gente, realmente eu acredito que vai ficar um único item, o um primeiro item como buy box, e pode ser que isso seja, como pode ser que não, não venha, não vingue, não aconteça, tá certo? conheço as pessoas responsáveis, estão analisando tudo isso também, e ninguém definiu nada ainda, tá certo? Agora, a surpresa para quem fica até o final, é que deixei dois links de buy box aqui, para você visualizar, então tá aqui embaixo, tem dois links para você visualizar as Buy Box, tá? Se você tiver vendo esse conteúdo nosso no Instagram, eu vou deixar no Destaque, tá certo? Corre lá, acabei de postar no Stories, vai ter no Destaque para você ver é, e encontrar isso, se não eu vou escrever aqui embaixo, você vai ter que buscar pelo, pelo MLB, beleza? Então, valeu! Um grande abraço, deixe seu like e vamos que vamos!